entidade é filmada voando sobre um carro em Honduras. Um Carro é captado voando em meio a uma tempestade, entidade macabra e obscura é encontrada segurando um corpo em uma floresta assombrada. Câmera de hospital registra anjo esperando a alma de uma senhora ser liberada e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo da plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela. Do seu celular na Indonésia existe uma grande floresta assombrada onde a energia maligna é tão intensa que é possível ver demônios visíveis ao olho nu. Um grupo de amigos se dirigiram à mata para fazer macumba quando no meio do caminho ouviram um gemido aterrorizante. Foi quando encontraram em meio à escuridão um ser obscuro segurando um corpo envolto de uma manta branca. Eles tentaram se aproximar, mas o demônio reagiu com hostilidade. Ele tem um rosto assustador semelhante ao dos seres das sombras. Vamos que Gus, Gus, por fim, eles conseguiram unir forças e tomar aquele corpo. Ele relutou em soltar um deles, mas tudo terminou bem e o corpo foi liberado. Quando a gente parte dessa para melhor, na maioria das vezes para pior, a nossa alma fica vagando por um bom tempo na terra como forma de castigo. Mas algumas pessoas mais puras embarcam direto na estação rumo ao paraíso celestial. O próprio anjo do Senhor vem à terra e recolhe a alma. Duvida? Então, veja este vídeo. Nas imagens vemos uma velha em seus últimos segundos de vida, e logo ao lado uma mão branca e reluzente segurando, esperando sua alma ser liberada para encaminhá-la ao seu destino. Pelas características parece um anjo de luz. Que Deus venha receber essa alma de braços abertos lá na Glória. Está ocorrendo uma forte tempestade incomum sobre uma cidade nos Estados Unidos. A pessoa saiu para a sacada de seu apartamento para filmar os raios e os relâmpagos foi quando ele viu um objeto estranho no céu. Parece um carro ou uma nave extraterrestre. Um carro voador em teste nos Estados Unidos. Um longo automóvel projetado para a viagem no tempo como no filme De Volta para o Futuro. Patei bastante atenção naquela porta azul lá no fundo. Sim, ela se moveu sozinha. Ou melhor, algo sobrenatural a moveu. Mas o pior vocês verão a seguir. Enquanto conversava todo animado com sua namorada, o copo se mexeu sozinho. uma das gravações mais impactantes da aparição de uma bruxa como nunca antes visto registrado em Honduras. <risos> Este vídeo é o mais assustador e preocupante que já vimos em nossas vidas. É possível ouvir um estranho gemido semelhante ao rosnado de um animal, mas logo vimos uma mulher com vestes escuras voando sobre um carro até pousar em frente à porta da casa. Seus olhos abriram como os olhos dos seres das sombras. Sim, dessa vez parece que conseguimos um caso 100% real da manifestação do mal. Até o seu cabelo parece flutuar como se estivesse a bordo de uma espaçonave com gravidade zero. Essa entidade um poder antigravidade? Bom, gostaria de saber a sua opinião nos comentários sobre essas imagens. Agora imagine essa coisa voando e entrando pela janela do seu quarto.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 Fã! Fã! Bom, depois deste dia, a jovem nunca mais foi encontrada. estava filmando sua filha brincando quando, de repente, ela fez algo que nunca viu ela fazendo desde que nasceu. Ela se contorceu e começou a andar toda invertida em um parque de cama elástica. Em seguida, ele a levou na igreja mais próxima.